Olá, eu sou a professora Daiane e eu quero te dar as boas-vindas à disciplina Educação, Mídias e Tecnologias. E nessa videoaula eu vou te apresentar o objetivo dessa disciplina e a forma como ela está organizada em módulos e unidades. O objetivo geral dessa disciplina é que você compreenda os significados e usos das tecnologias digitais nos âmbitos social e educacional bem como possa promover o desenvolvimento de conhecimentos e habilidades necessários ao uso das tecnologias digitais na prática pedagógica de forma crítica colaborativa e criativa vamos conhecer a forma como a disciplina está organizada no Ava UFMS no módulo 1, você vai aprender sobre cultura digital tecnologias digitais e formação de professores Nesse módulo nós temos quatro unidades, a unidade 1, cultura digital, cibercultura e educação, a unidade 2, competências digitais para a formação docente, a unidade 3, educação digital, online e on -life. e unidade 4, cultura digital e tecnologias digitais na formação docente e na prática pedagógica. Esse módulo vai te dar uma visão geral de como as tecnologias digitais estão imbricadas nesse contexto da cultura digital e de que forma elas impulsionam diretamente o trabalho pedagógico dos professores e professoras e como elas são importantes nesse contexto da formação inicial e nesse módulo 2 nós vamos um pouco mais a fundo nesse contexto da cultura digital entendendo essas habilidades super importantes para o trabalho pedagógico dos professores e professoras nesse contexto de hiperconexão, de que as crianças e os jovens estão super conectados e participantes nas redes sociais, nos espaços virtuais, e é muito importante que os professores conheçam esses contextos de educação midiática, de educomunicação, de letramento digital e de alfabetização midiática para que possam ser mediadores, né? possam utilizar todo esse conhecimento que circula nas redes a favor da formação dessas crianças e dos jovens. E nós sabemos o quanto isso é importante, o quanto essas habilidades são necessárias para entender esse universo e para ajudar as crianças e os jovens a usufruírem do que há de melhor no universo da internet, com segurança, com responsabilidade e com criatividade, sempre pensando na formação e na aprendizagem. E no módulo 3, Educação Aberta e Recursos Educacionais Abertos, na unidade 1, nós vamos aprender sobre Educação Aberta e Cultura Livre, na unidade 2, sobre Recursos Educacionais Abertos, na unidade 3 sobre direitos autorais e na unidade 4 sobre licenças abertas. Esse módulo foi organizado com o objetivo de te ajudar a entender esse universo da educação aberta, que está muito relacionado também à cultura digital, às mídias, às tecnologias, nesse contexto educacional. E a unidade 4, fechando a disciplina, nós vamos discutir sobre matética, aprendizagem criativa e inovação pedagógica no módulo 1 um, você vai aprender sobre matética a arte de aprender o paradigma da aprendizagem vai saber de onde veio e o que é essa matética que não é matemática na unidade 2 você vai conhecer a aprendizagem criativa os quatro P's da aprendizagem criativa a espiral da aprendizagem criativa e como ela se aplica na educação básica. A unidade 3, inovação pedagógica e tecnologias digitais, você vai entender um pouquinho dessa relação da matética, da aprendizagem criativa com a inovação pedagógica. E para fechar com chave de ouro, o módulo 4 e é a disciplina, nós vamos aprender sobre design thinking na educação. E você vai ter a oportunidade de conhecer essa metodologia e a forma como ela pode ser aplicada na educação, nos processos de ensino e aprendizagem. E eu espero que todo o conteúdo, as atividades e as avaliações organizadas para cada um dos módulos possam te ajudar a entender um pouquinho desse universo dessa relação entre educação, tecnologias digitais, mídias, inovação pedagógica, todas essas temáticas que estão tão emergentes e que vêm sendo discutidas já há muito tempo na formação inicial de professores, e eu tenho certeza que você vai conseguir compreender a importância desses conceitos, desses conteúdos, dessas metodologias estarem presentes na sua formação inicial e eu espero que esse percurso de aprendizagem te ajude a desenvolver futuramente a sua prática pedagógica pensando de forma crítica, de forma criativa as principais formas de uso das tecnologias digitais no contexto de aprendizagem das crianças e dos jovens.